É assim, o meu primeiro contacto com a internet era um computador no escritório da minha casa e assim, uma ou duas horas por dia, e, quer dizer, isso se calhar já era muito, uh, que eu gastava a fazer o quê? No, no site do Disney Channel a jogar jogos ou a trocar mensagens no MSN, ok? Um, eu quando penso na, na evolução da internet, um, por um lado, trouxe-nos coisas muito positivas, porque há uma democratização da informação. Há pessoas que hoje em dia têm voz, que têm, têm voz e têm espaço para partilhar a sua experiência, que anteriormente não tinham. Portanto, qualquer, qualquer pessoa pode publicar a sua história, pode falar da sua experiência, online e essa experiência torna-se visível para milhares e milhares de pessoas instantaneamente. Agora, eu acho que se criou, atualmente, um, o clima na internet é uma coisa muito caótica e é uma coisa que se a ideia original da internet era ligar-nos uns aos outros e aproximar-nos uns dos outros, eu acho que estamos a começar a seguir no caminho completamente oposto. Porque a internet, neste momento, funciona como uma câmara de eco, funciona como uma, uma bolha pessoal. A minha internet não é a tua internet. Eu, quando abro as minhas redes sociais e quando abro a minha internet, aquilo que eu vejo à minha volta, a minha realidade digital, é completamente diferente da tua. E é completamente diferente da de qualquer outra pessoa. É, é uma coisa completamente personalizada. E eu acho que estarmos, cada um de nós, fechados numa realidade personalizada durante tanto tempo do nosso dia, porque hoje em dia, quer dizer, eu tenho um tempo morto, eu agarro-me ao telemóvel. Uh, e, e mesmo tentando ativamente combater isso, é muito difícil. Nós estamos online para tudo, nós usamos a internet para tudo. Portanto, ela tem uma presença muito forte no nosso dia-a-dia. -dia. E estarmos uma parte tão grande da nossa vida num ambiente digital que é completamente tailor-made para as nossas necessidades, para os nossos gostos, para as nossas preferências, pode tornar-se... Um, é colocar-nos palas nos olhos. Pode tornar-se uma coisa... isola-nos muito. Porque a partir do momento em que a realidade que eu vejo é só minha e é completamente diferente da realidade dos outros, isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade muito maior em compreender a realidade dos outros, porque eu não a vejo, não, não, não, não sou confrontada com a realidade dos outros todos os dias. Muitas vezes acontece-me uma coisa que é ver uma opinião de alguém na internet com a qual eu não concordo necessariamente e fico aquilo provoca uma reação forte em mim, que é, como é que esta pessoa, como é que esta pessoa está a dizer isto? Como é, que esta pessoa, como é que esta pessoa não vê o que se está a passar? E não vê! Porque esta pessoa diz estas coisas com as quais eu discordo profundamente e que me parecem retiradas de uma outra realidade, porque a realidade que esta pessoa está a ver, a informação uh, que está a chegar a esta pessoa todos os dias, pode ser completamente oposta da, da, da realidade que eu estou a ver. E isso... Isso, isso torna impossível qualquer diálogo. Isso incapacita-nos de... colocarmos no, no, no papel do outro, compreendermos o outro, e, e de percebermos, e de tentarmos perceber o outro. Nós estamos numa, numa situação em que é muito difícil dialogar e debater de forma saudável, e se não conseguirmos fazer isso, não conseguimos fazer mais nada. Se eu não conseguir falar com uma pessoa que tem opiniões diferentes das minhas e, e haver aqui uma troca saudável de ideias, como é que eu posso construir alguma coisa a partir daí? Não posso. E uma coisa que o algoritmo, esta bolha é criada por algoritmos. E esta coisa que o algoritmo nos faz, especialmente o algoritmo aliás a questões como a desinformação, é que... Subitamente nós não conseguimos concordar nem sequer na coisa mais básica de todas, que é o que é que é verdade. Se eu não consigo concordar nisso, então tudo está perdido daí para a frente.